Olá, meu nome é Tales e esse é mais um Vídeo Info. Quando se trata de prender a atenção e despertar o interesse, os vídeos são uma mídia digital privilegiada. E não é só na televisão, já que na última década vimos crescer imensamente a circulação de vídeos na internet, principalmente com a popularização do YouTube. Por isso é importante conhecer e aplicar os conhecimentos relacionados à criação, edição e publicação dessa mídia na educação. E não basta apenas ter boas ideias. Também é importante editar, cortar, adicionar efeitos aos seus vídeos, tornando-os mais cativantes e interessantes. Podemos encontrar inúmeras ferramentas que são usadas para edição de vídeo. Por isso vamos tratar hoje de uma ferramenta mais simples e de fácil utilização. O Movie Maker, o Movie Maker é um aplicativo da Microsoft e já vem instalado na maioria dos pacotes Windows. Também pode se realizar o download do Movie Maker nesse link aqui embaixo. Ele é de fácil utilização e é indicado para as pessoas que querem criar apresentações de imagens. Para carregar vídeos, basta clicar na guia lateral Importe vídeo. Depois, escolher a pasta em que o arquivo está e dar dois cliques sobre o arquivo. O mesmo vale para fotos e para músicas. Depois de carregados, os vídeos e imagens podem ser arrastados para a linha do tempo e colocados na sequência desejada. Para deletar é só clicar e apertar Delete no teclado. As trilhas também podem ser arrastadas e ficam sobrepostas às imagens. Podem ser excluídas do mesmo modo como os vídeos e as imagens. Para adicionar transições entre os vídeos e imagens, clique na guia lateral View Video Transitions. Depois é só arrastar a transição desejada para o encontro de duas imagens ou vídeos. Para acompanhar o andamento do seu trabalho, utilize a prévia localizada do lado direito do aplicativo. Quando o trabalho já estiver pronto, clique na guia lateral, Save to my computer, e espere o vídeo ser renderizado. Feito isso, o vídeo já pode ser publicado no YouTube. Agora é só criar um canal e uma conta no YouTube. Para criar uma conta nesse site de hospedagem de vídeos, entre na página inicial do YouTube e clique na guia superior, Criar Conta. Uma tela de cadastro irá aparecer. Preencha os campos e clique em Próxima etapa. Então selecione uma foto para ser sua imagem de exibição no YouTube. Na última tela do cadastro, aparecerá uma tela de boas-vindas. E sua conta no YouTube estará pronta para receber vídeos. Para adicionar vídeos, enquanto estiver logado em sua conta, clique na guia superior Enviar Vídeos. Depois clique no botão Selecionar Vídeos do seu computador. Escolha a pasta e selecione o arquivo desejado. Então é só esperar a conclusão do upload, alterar título, descrição, palavras-chave, categoria e licença. As palavras-chave ajudam os usuários a encontrar seu vídeo quando eles pesquisam no site. Quando os usuários digitam termos de pesquisa relacionados às suas palavras-chave, o seu vídeo aparecerá no resultado de pesquisa deles. Quando o envio estiver concluído, aparecerá um link que leva ao seu vídeo. Esse link pode ser enviado em redes sociais, pode ser postado em seu blog, trocado em mensageiros instantâneos e muito mais. Ele é o caminho até seu vídeo. Pronto, seu vídeo já está disponível e pode ser visto por qualquer um que tenha o link dele. Clicando em sua imagem de exibição, localizada no canto superior direito, e depois em canal, você terá acesso ao seu perfil que será visualizado por outras pessoas no YouTube. Ali você encontrará uma lista de todos os vídeos que você já enviou. Bom pessoal, é isso aí. Não deixem de criar seus próprios vídeos. Esse foi mais um Video Info. Até a próxima!